falar de um assunto que tá na boca do povo tá todo mundo falando que é o aliexpress chegou e chegou mas chegou como chegou com quem chegou fazendo o quê? então eu só vou compartilhar aqui a minha tela para vocês entenderem só uns spoilers do que a gente tá fazendo bom vamos lá então assim a gente tem um lema aqui no aliexpress que a gente quer facilitar negócios em qualquer lugar e quando a gente fala qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Né? Então, o que que a gente pode oferecer para você, para você entrar aqui com a gente, para você se cadastrar? Então, assim, temos um canal de venda que tá com rápido crescimento. Então, o registro, ele é rápido e grátis. Você se registrando com a gente, você já tem acesso a milhões de compradores. Outra grande vantagem são taxas de comissão muito competitivas. Então, você pode ter uma comissão de 5% ou de 8%, dependendo da categoria da sua loja, e ter uma contabilidade muito simples. Então, você só adiciona é, esse valor no, no valor do seu produto e está pronto para vender. Temos também o serviço de logística integrada, então, operação fácil, 100% rastreável com taxas competitivas, posso dizer que, quiçá, é a melhor do mercado, temos também um fluxo de caixa rápido. Então, assim, você vendeu o seu produto, a gente faz o pagamento em 7 dias após a entrega na casa dele e você pode fazer a retirada desse valor gratuitamente todos os dias. E também temos o suporte 24 horas, 7 dias por semana, para expandir os seus negócios. Se você assistiu televisão alguma vez nesses últimos meses, você pode ter visto que o Ali já está dando suas caras por aqui. Né? Então, temos vários comerciais, né? que qualidade não precisa custar caro, a gente fala muito da questão dos nossos preços, né? valores muito bons que temos, que a qualidade não precisa ser muito cara. Então, a gente está em todas as mídias sociais, então estamos no Instagram, estamos no Facebook, você pode entrar lá, fazer o grupo, entrar no grupo. É, estamos com o TikTok, que lá já mostramos os melhores produtos para você vender aqui com a gente. E temos o nosso próprio social commerce. Eu não sei se você já ouviu falar do pechincha, pechincha, pechincha. A nossa rainha Ivete Sangalo, ela deu a palavra esses dias, que imagina que você quer comprar um celular ou um mouse. Aí você comprou o mouse, deu a sua oferta, você vai pegar um código, você vai mandar para algum amigo seu e vai falar, amigo, aperta esse botão para eu conseguir fazer uma pechincha e comprar esse produto muito barato. E outras questões interessantes, que temos algumas ferramentas de marketing diferentes no mercado. Né? Você pode fazer um live commerce. O que é o live commerce? Como funciona? Você vai fazer um agendamento para, por exemplo, ai... Hoje, às quatro da tarde, eu vou falar sobre os meus produtos e já vai aparecer o link diretamente para as pessoas comprarem. Isso dá um senso de urgência muito grande nas pessoas e eles começam a comprar muito mais mesmo. Isso tem sido o sucesso do 11 do 11, 12 do 12, todos os outros eventos que a gente tem feito. Temos também o nosso marketing de afiliados. Então, é só adicionar uma comissãozinha no valor do produto. Esse valor é cobrado quando esse produto é vendido e o afiliado recebe uma parte desse seu valor. Outra parte divertida do Ali é que a gente tem uma gamificação muito forte para você vender com a gente você vai é, conseguir colocar alguns banners algumas fotos colocar a imagem que você quer dar para o mercado então como você quer ser percebido pelas pessoas para você conseguir vender bastante por ali e temos também uma grande área de cupons que a gente dá cupons a rodo então, você quer comprar um biquíni, quer comprar uma blusinha, pega o cupom, bota lá na loja e pode comprar e seja feliz. Aqui no Brasil, a gente vai conseguir aumentar o tráfego de vocês e trazer vendas com grandes campanhas globais e locais. Então, no, no meio do ano, a gente tem o dia 18 do 6, que é o meio do ano, temos o 28 do 8, que é a volta às aulas. Então, já estamos selecionando alguns produtos para entrarem nas nossas promoções. 11 do 11, dia dos solteiros, 12 do 12, que é 12 de dezembro. E a parte boa disso tudo é, você fez uma compra no dia 12 do 12, seu produto vai chegar na sua casa até o Natal. Então não vai ter criança abrindo berreiro, criança chorando porque a boneca Reborn não chegou. Então você pode fazer as compras nessas datas que elas vão chegar na sua casa. E no dia 28 do 3, o aniversário do Aliexpress. Na campanha local, vamos ter em junho o dia dos namorados, em agosto o dia dos pais, outubro o dia das crianças, então uma ótima época para venda de produtos de bebê, brinquedos. Em novembro, então, vamos ter a Black Friday, a gente vai estar tá aqui com muita energia para fazer muitas vendas. Em dezembro, vamos ter o Natal. Em fevereiro, o Carnaval vai estar de volta, então estaremos todos vacinados e dançando um bom samba. E em maio, vamos ter o Dia das Mães. Quando a gente vai fazer a contabilidade, entender o quanto que a gente vai adicionar no valor do produto, eu venho nos celulares, eu venho telas de LCD, de telefones celulares, eu vendo tablets, eu vendo computadores, acessórios gerais, vendo mobília, vendo eletrodomésticos, itens de proteção e segurança. Cara, sua comissão ela é de 5%. Então isso é muito mais fácil, você só vai adicionar esse valor de 5% lá e você já pode fazer a subida desses produtos. Ou se você vender produtos como acessórios e peças para telefones celulares, laptops, notebooks, acessórios para laptops, casa, jardim, luzes, iluminação, fitas de LED, reformas e viagens para casa. Eletrônicos inteligentes, então a luzinha da Xiaomi, é, o aspirador robô, equipamentos de áudio e vídeo, modas sapatos e acessórios, beleza, cuidado com a pele, cuidado com saúde, as rotinas de skincare, mamãe e bebê, brinquedos e hobbies, esporte, é, instrumentos musicais, câmera e foto, jogos e acessórios, acessórios para escritório e escola, então itens de papelaria, automóveis e motocicletas, essas vão ter comissão de 8%. Então, isso já facilita muito o trabalho que vocês vão ter de fazer essa precificação. E é legal sempre que vocês façam a precificação correta para que a gente consiga fazer essas entregas também de um jeito muito bom. Então, quando a gente vai falar de solução logística, né, a gente tem algumas etapas e algumas responsabilidades. Quando a gente vai utilizar a Tzignal, a gente é uma solução ponta a ponta do AliExpress. Então, imagina que assim a venda ela é feita na nossa plataforma do AliExpress o seller vai preparar o pedido, então ele vai botar o, o pedido no envelope, ele vai botar a etiqueta, ele vai botar o papel bolha. E a Tzine então, ela vai fazer a coleta do pedido e vai fazer toda essa parte de rastreamento, e caso tenha algum problema com esse produto, tenha que devolver, a Time Out faz a parte do retorno. Se o seller falar, pô, Tainé, eu tenho uma negociação muito boa aqui com uma empresa de logística, eu tenho um contrato muito legal, você pode utilizar a sua logística também. Então você vai continuar fazendo a sua venda no AliExpress, você vai continuar preparando o seu pedido como você preparava já antigamente e você vai preparar então a coleta do pedido, o rastreamento e se tiver qualquer problema, então você faz também a parte de retorno. Então a gente fala que a gente é uma solução de envio muito flexível, você pode escolher uma, outra ou as duas. Então recomendamos que vocês utilizem a Ternial. então porque ele está totalmente integrado com o AliExpress de ponta a ponta, permitindo uma operação contínua. A gente tem um contrato online fácil e rápido com o AdSignAll. A gente tem um ponto único de contato para todas as perguntas, qualquer dúvida, manda para a AdSignAll que a gente consegue responder para vocês. A gente tem o um frete grátis para todo o Brasil com opção de logística flexível, 50% de desconto na taxa de envio com tarifa inteligente. Então, o comprador selecionou lá o envio de tarifa inteligente, cara, 50% a menos no valor do produto, então esse frete vai estar muito mais barato muito mais rápido. Então a gente vai ter um prazo de entrega mais curto e otimizado, gerenciamento de disputas sem nenhuma complicação, vai estar 100% segurado e livre de riscos, e muitos benefícios durante as campanhas. Então, temos mais por vir sobre a sign envios, mas fiquem ligados que a gente vem falar para vocês também. Caso você tenha sua logística própria, a gente apoia que você utilize essa também. Então pedimos que seja uma entrega expressa, então que seja de 1 um a 5 dias. É legal que também o tempo de preparo do produto seja o mais rápido possível, tá bom? Então imagina que assim, chegou o pedido lá, se conseguir preparar em um dia e já enviar, vai ser ótimo, porque depois mais cinco dias já está na casa do cliente. 100% rastreável para todo o Brasil quando estiver integrado ao Intellipost. Vamos ter regras de envio personalizáveis com configuração de entrega gratuita é, ou paga. A gente vai suportar todas as principais operadoras integrados com o Intellipost. Vai ter configurações de nível regional, estadual. E a gente vai poder fazer a entrega de cargas volumétricas pesadas e expresso entregas no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, dependendo do que você preferir, estamos apoiando você nisso. Então, quando a gente for falar do nosso suporte, é, já vai baixando aí o Ding Talk, então, que é o nosso grupo oficial de conversa com o Ali, né? mas também temos suporte por telefone. Então, você não é para dizer, Alô, diga, Ali chegou. Postores gratuitos das nove às seis em dias úteis, temos os grupos de conversa do WhatsApp do Ding Talk. Os grupos de discussão do Facebook e de suporte. Vamos ter a comunidade de vendedores, então, ajudando um ou outro a crescer. O e-mail dedicado de vendas@alexpress.com e gestão de contas, que a gente vai ter um consultor exclusivo para ajudá-lo a crescer. Então, a gente tem pessoas muito boas, muito estudadas, muito esforçadas para te ajudar nisso. Então, a gente vai ter a Vivi, a gente vai ter muita gente muito legal te ajudando a gerir suas contas e seus pedidos. Vamos ter, então, um trabalho muito legal que a gente tem feito, é o Aliexpress University. Então, o que, que você pode aprender com Alex Aliexperas University? A gente vai ter treinamentos guiados, separados por tópico, para você conseguir localizar isso muito fácil. E a gente vai ter professores brasileiros. Então, você pode escolher, escolher vídeos ou documentos. Você vai ter postagens de blogs com webinars para ter dicas de tópicos de tendência. Então, vamos analisar as tendências de 2021. Vamos ter o calendário de campanha para fazer impulsionamento de vendas, anúncios para você sempre estar informado e o nosso FAC, que são as perguntas frequentemente... Perguntadas. Oferecemos para você uma ferramenta de autoatendimento que é chamado o business advisor. O que é o business advisor, Temer? O business advisor ele é o consultor AliExpress. Então, isso daqui é um robozinho que ele está muito bem alimentado, que ele está cheio de energia para poder falar para você como você vai entender melhor o seu negócio. Então, dados são poder, conhecimento é poder. É como você fazer o aumento do tráfego da sua loja com as nossas ferramentas. É, você vai ter o conhecimento do cliente do vendedor e de suas preferências, as promoções da loja própria do vendedor, programa de afiliados para direcionar mais tráfego, mas teremos alguns dados como por exemplo tive quantas visitas hoje? É, a gente vai ter colocando a gente vai ter colocado para vocês a fonte detalhada de onde vieram essas visitas, a gente vai ter o desempenho por categoria, então esse é o melhor item dessa categoria, esse é da outra. A gente vai ter as promoções da plataforma, os itens mais vendidos da categoria no mercado, então isso é top information. A gente vai ter as análises dos nossos concorrentes e também a ferramenta de palavras-chave para otimizar o tráfego. Então vocês vão poder ver é, o quanto que você fez de vendas por cliente, qual sua taxa de conversão, visitantes de loja, qual que é o GMV que você fez. E essa é uma opção que a gente oferece para vocês, que nenhuma outra empresa do mercado consegue fazer. Então aqui com o Aliexpress você consegue ter muito mais liberdade para escolher o tipo de negócio que você quer fazer, ou como você quer aumentar o seu tráfego e como você fazer melhores vendas com a gente. Temos algumas integrações é, com o Ali já, então a gente pode fazer um upload fácil de produtos e você gerencia como você quiser. Então podemos fazer toda a parte de integração via API, então automação para grande operação. Quando a gente fala de API, a gente tem alguns ERPs conectados. Né? Então imagina que o ERP faz parte do ecossistema, que ele é o sistema da empresa conectado com o sistema do AliExpress. Então temos conexões, temos algumas tomadas aqui. Então já estamos conectados com a Integra Fácil, com a Precode, com a Visual E-Commerce, com a Vitex, com a Majest 5, com o Bling, AnyMarket, Time e Mapa Então essas empresas, você fez a subida dos seus itens nesses RPs eles já vão aparecer no, no, no site do AliExpress e você já vai poder fazer as suas vendas. Caso você queira fazer uma operação um pouco mais detalhada, você pode fazer a subida manualmente, desses produtos subindo um a um, ou você também pode fazer uma subida de Excel, então para você fazer economia de tempo se você já for um pouco mais experiente. A gente dá essa, essa liberdade para você escolher o que você quer vender melhor aqui com a gente. Então temos três grandes categorias, né? temos tecnologia e eletrônicos, então temos eletrônicos de consumo, então tudo que for ligado à tomada ou que tiver fio, o sem fio também, que temos muitos é, fones sem fios muito bons. Então, são 3C, eletrônicos de consumo, telefone, telecomunicação, computador escritório, e eletrodomésticos. Então, esses são ótimas categorias para fazer vendas aqui. É, casa e vida. Então, é onde tudo acontece. Na casa e no nosso jardim. Beleza e saúde, mamãe e bebê, brinquedos e hobbies, peças de automóveis e motos, atividades e ao ar livre e esportes. E temos também toda a parte de fashion acessórios roupas femininas roupas para homem sapatos joias e acessórios e relógios então se vocês tivessem a ideia do quanto que a gente faz de venda de meia de calcinha de cueca se eu falar cara o aliexpress tá chegando com tudo temos aqui então alguns sites de produtos né então temos é... carregadores de celular, temos carros de controle remoto A gente tem secadores de cabelo Com íons de prata Temos é, é, Robôs aspiradores Para fazer a melhor limpeza da sua casa Temos Chromecasts Temos sapinhos nadadores Temos vestidos é, brusinhas, Temos fones de ouvido Mystique, então para você conectar a nossa televisão E conseguir utilizar o controle é, Barbeadores Barbeador de axilas Tapetes de yoga, itens de macramê, é, bombas de ar para o seu pneu, uh, caixas de som, mouse, Wi-Fi, é, faixas para fazer exercício, monitor de bebê e é, baciazinhas de ração para animais. Então temos algumas dicas para ter sucesso aqui no AliExpress, né? Então quais são elas né utilizando o time ao envio você pode aproveitar o frete grátis e com taxas competitivas é, você vai se juntar a essas campanhas do aliexpress então, você vai fazer todo o gerenciamento pelo nosso painel é, de vendedor você vai fazer a interação com os clientes para coletar boas críticas e comentários então é muito importante que toda vez que você fizer vendas você fale para o seu comprador para colocar alguma avaliação boa para você lá para que a gente consiga ter sua nota sempre muito boa. A gente pode também fazer a otimização de títulos de produtos, melhorar a descrição para impulsionar o tráfego orgânico e fazer toda a personalização da sua loja, construindo a sua própria marca. Então, como a gente vai fazer essa parte de registro no AliExpress? O Ali botou aqui embaixo, é, arrasta para cima para você conseguir clicar e fazer o registro aqui no AliExpress. É, esse pré-cadastro é analisado pela gente de uma forma muito rápida, então você vai botar todas as suas informações e é muito legal que vocês coloquem essas informações do jeito que está no cartão CNPJ de vocês. Depois disso, entraremos em contato com vocês para prosseguir com o registro. Temos aqui algumas informações, que é... Quando você for fazer o registro, é, a gente pode fazer o registro de empresas limitadas, EIRELI, escritório filial de empresas estrangeiras. E no momento, não estamos fazendo um registro de ME e MEI. Mas, quando estiver é é, disponível, entraremos em contato com vocês... É importante que todas as informações preenchidas no cadastro sejam exatamente iguais ao do CNPJ. Então, sugerimos que seja feita a copia e cola das informações para evitar erros. O nome do representante legal deve estar com todas as letras em maiúsculo no cadastro e verificar se você selecionou corretamente seu tipo de empresa. Por exemplo, se ela é limitada, não colocar EIRELI ou vice-versa. Eu te faço esse convite. É, juntos é nós, vamos crescer junto E a gente sempre faz aquele questionamento. Se não eu quem, se não agora, quando, então o quando é agora, o quem sou eu, então iniciamos agora, estamos juntos, estamos no Brasil, e venha conosco, registre já, é, mande e-mail para o vendas arroba, entre no nosso Instagram, baixe o Digitalk, e eu acho que é isto.